Bomba que tu quer me conquistar. Bomba pretinho que eu tô doida pra te amar. Bomba pretinho que eu sei que tu tem dom. Bomba pretinho que você tá muito bom. Bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba bomba. Quer garantir uma churrasqueira dessa? No preço? Só entra no na bio aí que lá no YouTube. Tem o um vídeo completo, você vai entrar, vai ter o link para você comprar no conforto de sua casa. Frete grátis, no preço, beleza? Valeu, é nóis!